Se você acender uma vela dentro de casa, sem propósito, vai atrair espíritos e criaturas malignas. As velas são portais interdimensionais que, quando acesas, abrem espaços que qualquer criatura do outro lado pode entrar na sua casa. Será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que essas informações que a gente vê sobre magia na internet são realmente verdade? Nesse vídeo eu vou expor algumas verdades com relação a isso. Então assista esse vídeo até o fim. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou expor algumas verdades sobre um texto que eu recebi de uma seguidora e algumas dúvidas dela que ficaram com relação a esse mesmo texto. Esse quadro Expondo Verdades começou com um vídeo que eu fiz sobre aquela situação das Baby Witch que amaldiçoaram a lua, e neste vídeo eu explico o que é uma maldição e como ela funciona. Então, se você quer aprender o que é uma maldição, como ela funciona e entender essa história das baby witches, clica aqui em cima nos cards. A ideia desse quadro expondo verdade sobre a espiritualidade é desmistificar muitas coisas que acontecem e que falam pela internet, começar a abrir um canal de diálogo sobre o que é plausível, o que não é plausível dentro de uma esfera espiritual, porque tem muita informação na internet a respeito de magia que não tem sentido, que não tem fundamento e acaba criando espaço para que pessoas que querem abusar da boa-fé ganhem dinheiro de gente que está querendo aprender magia, que é leigo no assunto e não sabe por onde começar. Então, a ideia aqui não é expor ninguém, necessariamente. Então, eu não vou colocar nesse vídeo o link, eu não vou colocar o texto na íntegra. Eu vou falar sobre o assunto e explicar para você o que é, de verdade, o contexto mágico por detrás dessa história. Então, se você está procurando fofoca... Este não é o canal, se você está procurando informação, assiste esse vídeo até o fim, porque você vai gostar do conteúdo. Eu vou ler para vocês alguns trechos dessa matéria que eu recebi para contextualizar, então explicar para vocês e expor as verdades por detrás desse texto, ok? Então tem uma parte que diz assim, não presta acender vela dentro de casa, pode atrair maus espíritos para o local. A falta de propósito ao acender uma vela atrai sim seres que darão um trabalho enorme para ser banidos depois. Tem um outro pedacinho que fala assim. O fogo é um portal e pode acabar atraindo algo que você não quer pra dentro da sua casa. Alguma coisa com más intenções. As velas... Somente podem ser acesas quando se tem alguma intenção, em um momento de oração, num feitiço, num ritual, num trabalho com fogo ou com os elementais. Tem até uma parte do texto que fala que, se você for acender uma vela na sua casa, caso a energia acabe, tipo, pum, acabou a energia. Você tem que acender a vela ali, ó, mentalizando alguma coisa e dizendo pro fogo que o fogo tem que trazer uma bênção para o ambiente ou iluminar, e assim, é uma mistificação gigante, descabida e sem tamanho, mas vamos lá. Esse texto é muito problemático justamente por conta disso, porque cria situações místicas e reais que dão uma conotação muito maior e pior do que a coisa é verdadeiramente, e isso abre uma brecha para que... Pessoas possam se aproveitar de gente que está querendo aprender magia natural, de pessoas leigas. E acabar tirando dinheiro mesmo dessas pessoas de forma completamente desonesta. Mas antes da gente continuar... Deu para perceber que o conteúdo é bom, que o conteúdo é coerente? Então, para você não perder nada, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o vídeo. Vamos começar pelo básico, então, gente. Velas são instrumentos mágicos, certo? Assim como a TAMI, óleo essencial, cristais, etc. Eles servem para auxiliar a nossa energia a ser direcionada para o objetivo. Então, elas, as velas elas têm cores e diversos formatos por conta disso. Você vai encontrar vela no formato de chave, de gente, de cabeça, de mão, de perna, de pirâmide, de tudo que você possa imaginar, e velas de diferentes cores. Cada forma, cada cor tem uma intenção, um significado, porque ela é um instrumento que ajuda o nosso inconsciente e o nosso consciente a trabalharem juntos e então fazer a magia acontecer. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre o significado e o uso mágico da cor das velas, eu gravei um vídeo super completo, vou deixar aqui em cima nos cards, aí você consegue também aprimorar ainda mais esse conhecimento. Então, sendo a vela um instrumento mágico, ela só vai servir para o seu propósito se você der intenção para ela. Se você acender uma vela sem pensar em nada, ela não vai atrair nada ela não vai atrair coisa nenhuma, não faz nem sentido porque ela precisa da sua intenção e do seu direcionamento de energia para que ela flua então se eu só acender uma vela sem pensar em nada e pensar só em acender uma vela ela vai ser só uma vela acesa e ela vai só iluminar pensa só, todas as vezes que a gente acendesse o, o fogo do fogão para fazer comida aparecesse uma assombração atrás da gente no meio de fazer uma sopa mais ou menos o que acontece com a vela a vela é um instrumento mágico e ela serve para direcionar as nossas energias e é por isso que ela tem formas uma vela palito ela serve para a gente poder literalmente fazer um caminho energético uma ponte só que se a gente não tiver o foco e reunir a energia necessária para fazer essa ponte ela não vai adiantar de nada ela vai ser só um treco ali aceso iluminando o ambiente olha que legal seria se a gente tivesse magia miojo né? Feitiço miojo Em 3 minutos está pronto Pega essa vela, acende ela E seu feitiço vai acontecer só de você acender Já vem pronto, assim, ó, instantâneo O treco acontece, papum e acabou Não é assim que funciona Da mesma forma que um feitiço Precisa ter todas as energias Reunidas e direcionadas A vela também precisa Que você tenha energia e intenção E a partir dela Você direciona essa intenção Então começa errado Aí, O conteúdo tá muito bom, eu sei. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir uma coisa para você. Me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale. Lá também tem muitos outros conteúdos com relação à magia. E você consegue me acompanhar mais de perto e complementar ainda mais o seu estudo, o seu aprendizado mágico. Outra coisa que diz no texto é que o fogo ele é um portal energético. E que através do fogo, quando a gente acende a vela, uma energia, um espírito, ou qualquer outra coisa pode passar por ele até o nosso plano, ser atraído por ele até o nosso plano, e isso não é verdade. O fogo, ele é uma manifestação energética. Consecutivamente, ele é uma manifestação da própria divindade. O fogo, ele representa a essência viva de todas as coisas. Ele representa a nossa alma, ele representa a alma da divindade. Então, ele não é um portal. Ele é uma manifestação energética. Ele é uma forma viva de energia. E ele compõe a construção de tudo que existe. Se você não sabe, nunca trabalhou com o elemento fogo, eu tenho um vídeo completo, inteiro sobre o elemento fogo, com todas as correlações, maneiras de trabalho mágico, contato energético, tem uma meditação incrível para você se conectar com essa energia. Eu vou deixar aqui nos cards para você. Aí você vai entender um pouquinho mais. Então, compreendendo que o fogo é uma manifestação energética, não tem como ele ser um portal. E, e, mesmo que ele fosse um portal, porque tem sim como a gente utilizar a energia do elemento fogo enquanto manifestação criadora para gerar um portal, olha a diferença. O fogo, uma energia manifestada da criação gerar um portal, ok? Através dessa energia eu gero um portal. Para que eu faça isso acontecer, eu preciso de muito foco, eu preciso de muita intenção, eu preciso de muito conhecimento, porque não é só eu acender um negócio e pum, abriu, não. Não é assim que funciona. Através do elemento fogo, sim, eu posso canalizar energia suficiente e então criar um portal para alguma uh, dimensão ou reino astral. Mas isso não é uma coisa simples de fazer e não é acendendo uma vela na sua casa que isso vai rolar. Não é assim que funciona, não existe portal express. Entende? Precisa-se de muito estudo, muita compreensão das forças para que a gente consiga, então, abrir uma fenda entre o outro lado. Entende? E outra, para você sustentar energeticamente um portal, precisa de muita energia, não é assim tão simples e tão fácil de ser feito, não é acendendo uma vela, imagina só, lá no aniversário você vai estar tá fazendo, sei lá, 25 anos, 25 minivelinha acesa em cima do bolo, 25 portal é, interdimensões aberto, não faz sentido. Nenhum, gente. Nenhum. O fogo é uma energia manifestada da criação. E através dessa energia, nós conseguimos dar vida para N coisas. Assim como com qualquer outra forma elemental. Terra, água, ar, ok? O fogo também é uma energia manifestada da criação. Ele não é um portal. Não vai ser um portal. Mas através dele, se eu souber fazer, eu posso gerar um portal mas eu preciso de muita energia e compreensão de como isso funciona e também preciso compreender que plano que eu vou estar tá abrindo porque se eu não compreender esse plano, nem isso eu vou conseguir fazer então antes da gente continuar, eu vou te fazer um convite a partir de agora você pode se tornar membro aqui do canal e receber vários benefícios imperdíveis Começando pelo selo de verificação de membro, que vai diferenciar você de toda a galera, e eu vou conseguir notar você nas lives, responder suas perguntas com mais agilidade, você vai ficar na frente da galera nesse quesito, sem contar outros benefícios incríveis que você pode estar tá adquirindo, como, por exemplo, ser parte do grupo aqui do canal, um grupo secreto, onde a gente fala sobre magia, onde a gente faz várias vivências e trabalhos mágicos juntos. E você pode também ganhar uma consulta todo mês, exclusiva comigo, de uma hora isso tudo é muito legal e é muito rápido, é muito fácil de fazer aqui embaixo, do lado do inscreva-se tem o botão seja membro e ali tem as categorias, você escolhe a categoria que melhor se encaixa para você com o benefício que você quer e é isso, vem fazer parte da nossa revoada para finalizar e contextualizar de vez tudo isso, a gente tem que entender que as velas são instrumentos mágicos, que servem para direcionar a nossa vontade. Se a gente acender uma vela sem intenção, ela só vai ser uma vela e só vai estar tá gerando luz. Ela não vai estar tá abrindo um portal entre dimensões e ela também não vai estar tá atraindo nada que esteja em volta. Não importa a cor, não importa o formato, não importa nada disso, porque ela é um instrumento mágico. E e se esse instrumento ele não for manuseado, manipulado, direcionado, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali, parado, gerando luz. Outra coisa que a gente tem que entender é que o elemento fogo ele é uma manifestação da vida. Ele é uma forma criadora, ele não é um portal. E por ser uma forma criadora, ele também precisa ser manipulado, ele também precisa ser trabalhado. E nós precisamos compreender como isso é feito para que ele efetivamente funcione. Conseguimos abrir portais através da vela e através do fogo? Sim, a gente consegue. Mas você precisa ter o conhecimento para isso. Você precisa ter intenção para isso. Você precisa conhecer o reino que você está querendo abrir, essa fissura. Então tem muita coisa envolvida que só o ato de acender uma vela. Então não faz sentido nenhum pensar desse jeito. Acenda a vela aí na sua casa quando a energia acabar. Não fica no escuro não. Acende vela. Ela em cima do bolo de aniversário, em cima do cupcake, tá tudo bem pode pegar até uma vela preta e enfiar no meio do bolo que não vai fazer diferença nenhuma nesse sentido instrumentos mágicos precisam de intenção e direcionamento o elemento fogo é uma expressão da vida e precisa ser trabalhado se você não sabe trabalhar essa força, sabe? Vai ficar ao ah, léu Ok? Espero ter desmistificado esse assunto para vocês e que vocês saiam daqui um pouco mais informados. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Certo? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.